Hoje foi um dia de lascar. Ai, eu adoro esse nome, Neusta Sueli. Eu tenho malandragem pra dar e vender. Eu andei pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Só peguei um trouxa. Quando eu digo que faço uma coisa, eu faço mesmo. Nem que me lasque todo. Que loucura de vida! Puxa uma palha e te deixa aí na tara. Tá gostando? Eu tô louca de vontade de você. Hum. Eu não quero ouvir um Pio contra a maconha. Dá uma zoeira legal! <risos> Bichana malandro <risos> Ai que loucura de vida! Seu safado! Ai, você me paga, sofá! Eu vou te arrancar os olhos. <risos> não! Pelo amor de Deus, não, mas eu sou ali. Às vezes eu chego a pensar. Será que eu sou gente?